eu vou ter a oportunidade agora de conversar com a Carol Perrone São Vicente que é minha amiga e está junto conosco nesse time de mulheres tão especiais e eu acho que o tema que a gente vai conversar ele é muito uh, com afinidade com a Carol porque ela é uma líder de fato uh, pela empatia pela compaixão e hoje, então, nós vamos conversar, né? O nosso tema é a nova consciência, a liderança pela empatia e pela compaixão, né? E eu gostaria, então, de que a Carol começasse contando pra gente, né, um pouco da experiência dela em relação à liderança compassiva e também qual é essa nova consciência, né, em relação a essa liderança tão empática, tão compassiva, que é tão importante nos tempos atuais. Obrigada uh, por toda essa introdução aí. Espero que seja super uh, rentável em termos de pensamento e de energia até para todo mundo que está aqui, que a gente possa sair uh, multiplicando um pouquinho Dessa semente, né, para todo mundo que nos rodeia, então, independentemente se a gente é líder, ou independentemente se a gente é o liderado, que a gente consiga transpor um pouco disso tudo que tá aqui no ambiente que a gente tiver. Uh, eu, nossa, tentei uh, me sentir super assim responsável pelo tema, né, e vocês tirem de um desconto aí um pouco para o nervosismo também. Se vocês encontrarem alguns gritos aqui é porque a gente está em casa, né, com duas crianças que uh, estão se controlando lá na sala, porque eu disse que a mamãe ia ser professora agora um pouquinho, uh, para eles poderem ficar quietinhos. Então, vamos contar com todos os uh, ambientes externos e checklist de, assim, uh, uma boa, um bom webinar live no meio da pandemia, né. Uh, mas... O tema que hoje eu vim falar é sobre essa nova consciência, como a Freud disse, né? E esse tema, ele me uh, gerou vários pensamentos, enquanto eu tava uh, pensando sobre ele, estudando, lendo sobre essa questão da nova consciência, né? Porque, eu, na verdade, o próprio nome já diz. Para a gente poder uh, entender o que é uma nova consciência, a gente tem que entender o que é consciência. Né? Aí eu fui buscar. Então, o que é? Que... De onde que vem a palavra consciência? A palavra consciência ela vem do latim e ela significa conhecer consigo mesmo. Ou seja, vamos dar um passo para trás, né? Uhum. Vamos dar um, um pause nessa vida louca que agora a gente foi obrigado a dar, independentemente de querer ou não. Então, em algum momento a gente está se parando e tá se permitindo pensar em si mesmo e entender. Uh... Que tipo de pensamento a gente tem sobre a liderança, né? Porque eu acho que a história vem nos mostrando e tudo é uma evolução de que a gente estava muito naquela questão de, é, eu até anotei aqui para não esquecer, comando e controle, né? Então assim é uma, era antes uma situação de comando e controle, comando e controle, comando e controle, o que nos gera o quê? Gera tarefeiros na nossa equipe né e, e nesse imagina nesse momento que as pessoas estão isoladas e precisam pensar um pouco por si próprias porque elas não têm a pessoa ali do lado para dizer uma lista de tarefa do que fazer né uh, como é que elas vão fazer porque hoje a gente quer olha a fronteira do foto de todo mundo falando né pera aí deixa eu me arrumar uh, mas hoje a gente precisa É... Exatamente se dá conta de que a gente tem que voltar e pensar aqui dentro. Uh, desenvolver liderança é fundamental para o crescimento da empresa, né a gente não tem dúvida disso. E cada vez mais as atividades manuais elas estão sendo automatizadas. E elas, na mesma forma que estão sendo automatizadas, elas estão surgindo outras atividades que demandam criatividade e intelecto. Isso gera dois fatores. Gera tanto uma insegurança, talvez, de quem estava fazendo essa atividade uh, E que agora está vendo a sua atividade possivelmente substituída E gera insegurança também daquela pessoa que só está tratando de intelecto né? Então, assim, é importante que essa uh, nova consciência E que os líderes trabalhem a consciência Para fazer com que a pessoa consiga se tornar um observador Desses padrões que estão se formando na equipe né? e identificar, inclusive nela, o que que move ela. Porque é só tendo essa situação de empatia, que é se colocar no lugar do outro, e de compaixão, que é executar a empatia que tu identifica, que tu consegue trazer o que talvez, numa época anterior, as pessoas achavam e chamavam de maternalismo, mas agora, ele, eu acho que é chamado dessa nova consciência, dessa nova liderança. Né? Porque ele está uh, te fazendo com que tu crie uma capacidade de ter um olhar estratégico uh, para estabelecer meta e influenciar pessoas. Seja presencialmente ou à distância, porque agora o mundo não volta mais. Né? A gente tem um, um, um, um, um timeline aqui, que antes era o antes. Né? Que, vamos lá, que o normal era o antes. Mas, gente, o normal era o problema. Né? Então, para que a gente quer voltar ao normal? A gente não quer e a gente não vai. A partir de agora, todos terão uma nova consciência, em determinado grau. Então, o que a gente tem é que aumentar essa noção de que a consciência do líder, ela vai impactar diretamente na gestão das emoções, das relações vai elevar o espírito cooperativo, a assertividade com relação aos objetivos. Então, resumindo, ela otimiza e gera resultado. E Carol, e como é que a gente pode hoje liderar de uma forma empática, com compaixão, dentro desse cenário, né, onde o mercado busca competição, né, o desemprego aumenta as pessoas elas estão com medo então a gente está com um cenário hoje que ele é diferente do que a gente está acostumado né os líderes estão tendo um papel sendo chamados né a cuidarem dos seus colaboradores então como é que a gente consegue liderar sem perder né, a compaixão sem perder a empatia sem perder o olhar pelo outro mesmo diante desse cenário eu vou pegar um pouco do que a Lígia falou, que eu acho bem importante, né? Que, assim, o que a gente talvez tenha que entender é que a competição, ela não precisa ser matadora, né? Ela pode ser somadora. Então, ela não precisa ser um embate, ela pode ser a ponte. A gente tem que usar isso para construir, né? Então, assim... Eu tava lendo algumas pesquisas, né? E assim é fato de que uh, líderes que as energias estão voltadas para busca de status, para construção de um império, para uma competição interna, ele gera um ambiente tóxico, né? É fato. Ele, e, e o que um ambiente tóxico gera? Gera pouca coesão organizacional da equipe, né? Então aonde me diz aonde que essa competição soma? Não um soma, né? Uh, agora já o líder que compartilha a visão e os valores, uh, que trabalha para o bem comum da sua equipe e da comunidade que ele está inserido como um todo, não estou só falando aqui de questões uh, organizacionais, mas sim questões organizacionais, mas até dessa questão humana, né? Uh, e se concentra nessa questão, ele cria uma coesão interna e um alinhamento de valores muito maior, muito maior, né? Porque, assim, a gente tem que entender que a transformação das empresas, elas começam com a transformação desse pessoal dos líderes, porque a organização em si, a instituição, ela não se transforma. O que se transforma são as pessoas que estão nela, e daí transformam os valores e transformam as culturas, então, a gente tem que uh, se dar conta disso daí, né? Uh, eu vi esses dias que, assim, uh, é, muito é, é muito importante notar que o principal fator de transformação de uma cultura empresarial uh, de baixo desempenho para uma de alto desempenho é a liderança. Né? Então, assim, as organizações com culturas fortes e com alto desempenho o que elas tendem a fazer? Elas tendem a substituir os líderes, promovendo quem está dentro. Por quê? Porque a cultura dela e o valor dela está inserido dentro da organização. né? Então, tu cria de novo essa competição de uma forma saudável, o que a pessoa quer chegar lá. Não uh, competindo na forma de destruir um ao outro. Porque, assim, uh, empresas de baixo desempenho, elas tendem a substituir candidatos externos com candidatos externos Porque elas tendem a querer trazer novas pessoas Para poder fazer um, uma mudança dentro da organização De forma que ela acha que isso que vai trazer a cultura que ela tem uh, forte Mas não, gente, a cultura ela está dentro, ela não está fora Claro, tem momentos que tem que trazer gente de fora, tem, óbvio tem, porque talvez as pessoas não estejam preparadas, talvez, as, mas assim, a gente tem que entender que tem diferença entre vamos trazer uh, porque a gente precisa de mais intelecto, a gente está criando uma função que ninguém aqui está preparado e vamos trazer porque a gente precisa de um líder e vamos trazer alguém de fora. Não, vamos olhar para alguém de dentro. Né? E daqui a pouco a pessoa ela não está 100% pronta, mas ela está 80%, vamos dar a chance dos 20% a gente construir, porque provavelmente a gente também não estava pronta quando assumiu. Ninguém nasce, pronto. Só que nos deram a oportunidade. Então, vamos dar a oportunidade para essas pessoas. Né? Por isso que eu falo, e eu estava essa semana passada vendo um, um webinar que eu achei assim, ó, espetacular o que a pessoa disse, que foi o, o Paulo Beck, uh, para quem conhece a Grow, né, que é uma aceleradora. Ele disse que agora uh, não é mais B2C, uh, B2B, ele é H2H. Human to human. É esse pensamento que a gente tem que ter, né? É uma mudança, é transformação, é evolução, é entender que, por exemplo, o que é mudança? Mudança é a forma diferente de fazer o que tu faz, né? O que é uma transformação? É tu olhar e aprender com os teus erros e mudar. E o que é evolução? Evolução é exatamente a mudança e a transformação continuamente porque tu não muda e virar uma pessoa melhor pronto acabou não é, é evoluir né em cada momento tu tem um pouco mais para aprender um pouco mais para se doar tu está mais preparada para fazer essas coisas então uh, eu acho que essa nova consciência ela vem nesse momento de competição para mostrar que a competição tem que ser somatória né que as pessoas não podem ser comando e controle mais as pessoas Ainda mais que estão separadas uma das outras, elas têm que ter uma gestão colaborativa. Elas têm que ter uma gestão em que todo mundo vai somar. E não é porque tu é líder que a tua posição tem que ser a única. Não. Né? Tu é líder porque tu tá lá para ajudar a organizar os pensamentos de todo mundo que estão lá para colaborar. O time tá lá para fazer com que todos cresçam. E tu tá lá com uma figura organizacional que vai facilitar que isso aconteça. Mas não quer dizer que tu vai fazer isso acontecer sozinho. Não, com certeza. E Carol, diante dessa tua experiência já há um longo tempo, né, em papéis de liderança, tanto em empresas corporativas quanto em escritórios, né? E hoje uh, tu tem o teu próprio escritório, né? Uh, tu consegue pensar em algum momento assim que a empatia foi um diferencial, né, no teu estilo de liderança, onde caiu a tua ficha, que realmente isso é uma questão importante? E que tu valora isso e que tu quer que isso esteja sempre presente no teu modelo de liderança ou nos teus liderados também? Sim, eu, eu acho que assim, ó, uh, eu acho que desde, desde o primeiro momento em que eu tive a oportunidade de ter um cargo de liderança, que foi há muito tempo atrás, não vamos dizer isso para não falar sobre a idade, né, mas assim, uh, faz um tempo. Uh, eu acho que eu, eu nunca tive uma liderança, e aí meus eu tenho pessoas que eu liderei que estão aqui, que não vão me deixar mentir. Eu nunca tive uma liderança baseada no controle, no medo, porque eu nunca acreditei nisso, né? para mim, nunca funcionou. Eu acho que a gente dá o melhor uh, em até um certo momento, mas depois aquilo se esgota, né? Não é durável, não é sustentável por um tempo uh, mais permanente. Mas eu tive em 2017 que eu tive meu segundo filho. Eu tive um momento uh, em que eu literalmente tive que parar para pensar, né? Uh, e foi. Eu me lembro que quem ocasionou, que a gente sempre tem um fator, um fato gerador do pensamento, né? Foi uma situação super desagradável. Mas que eu aprendi com ela. eu Tava naquele meu momento de uh, mudança e transformação, né? Vamos dizer assim. Que eu, eu perdi uma pessoa da minha equipe, ela saiu, uh, na verdade, ela, ela pediu para sair, né, e, uh, e eu vi que foi por minha causa. Foi porque ela não estava gostando do, do meu jeito de liderar. Uh, e aquilo me fez parar para pensar, porque assim, eu não acho que a gente tem que, vamos lá, nem Cristo agradou a todos, então eu não acho que a gente vai agradar a todos, mas isso é uma mensagem que alguém tá te passando. De que alguma coisa não tá legal. Uh, então no mínimo eu tive que parar para pensar no Por que, que aquilo foi desgastante para ela a ponto dela sair e o que que eu podia fazer para melhorar isso porque ainda que talvez aquilo não se replicasse nos demais só o clima da saída né e, e assim uh, foi uma foi, foi uma saída ruim não foi legal eu não me senti nada bem eu tava no final da gravidez então para mim foi super uh, ruim mesmo aquilo me deixou uma, uma marca né mas aquilo ali me fez refletir muito na época e eu uh, aprendi que eu não estava sendo eu uh, naquele momento né eu estava sendo que ambientes externos me determinavam para ser e me cobravam para ser e a partir dali uh, eu decidi que eu não vou dizer assim que eu não ia mais fazer isso, porque isso é uma palavra muito difícil e porque não foi o que aconteceu. Mas eu ia me permitir ser mais eu, né? E colocar em mim e nos outros mais daquilo que eu acreditava como gestão. E foi o que eu fiz. E eu acho que deu muito certo, né? Muito certo mesmo, assim, uh, em termos de co coesão, em termos de as pessoas quererem trabalhar para acreditar no propósito que tu tá ali falando. É? Então, uh, eu acho que isso me levou muito a pensar, de novo, eu tava num momento de mudança, eu fiz um momento de transformação, porque eu aprendi com o erro, e eu agora, fiquei, me parece que eu passei por um momento de evolução, onde eu sempre tô voltando para aquele momento pensando assim, ó, espera aí, tô sendo eu ou tô sendo aquela? É, não quero ser aquela. Acho que foi isso. Carol, tu consegue deixar, então, agora para a turma que está aqui nos assistindo, enfim, depois de todas essas, essas questões que tu trouxeste com muita propriedade, né? E acho que cada uma de nós conseguiu se identificar um pouco na tua fala, né? Como é que a gente pode incentivar, então, as pessoas a serem mais empáticas, mais compassivas, sem perderem a sua verdadeira identidade, né? Gostaria é, que tu sim. deixasse, então, esse recado. Claro, eu vou. Assim, tem algumas coisas que, nessa época, me fizeram pensar. E eu vou trazer aqui essas coisas porque me ajudaram muito. E talvez ajude outras pessoas, porque, de novo, não é só uma questão de ser líder na empresa, né? Mas é uma questão de ser líder no grupo de amigas, é uma questão de tu multiplicar esse conhecimento, é uma questão de casa de também trazer, que é, assim, a questão da consciência. Né? Voltar para si e pensar. Algumas perguntas que eu usei que me fizeram uh, pensar: por que que eu quero ser um líder? Por quê? O que? O que é que me motiva a ser? Quais? Uma outra pergunta: as características identificar em si quais as características da tua própria personalidade que influenciam no teu comportamento e que muitas são inconscientes, que são aqueles, aquelas reações aos gatilhos que te disparam, né? Uma outra questão que me fez pensar bastante foi qual é o impacto que tu causa, que essas que essas atitudes causam na saúde emocional dos teus liderados. Porque elas precisam refletir coisas boas, elas precisam ser o um remédio e não ser a doença da saúde emocional. né E uma quarta e última questão que eu trago aqui é lembrar que as habilidades de uma liderança compassiva e empática, eficaz, uh, tem algumas premissas que são motivação do poder social, de tu trazer todo mundo junto contigo, comunicação, então, uh, não deixar que as pessoas serem pegas de surpresa, falar sobre isso, falar sobre as coisas que estão acontecendo, trazer elas para pensar junto, para compartilhar, a autogestão, fazer consigo mesmo, né porque, de novo, a gente lidera pelo exemplo, então, fazer essa autogestão. A visão uh, e competência interpessoal para resolver os conflitos. Porque não é só ser líder e dizer, vai lá e resolve. Diz, às vezes, dois colegas estão com problema, então, tu vai ter que entender como é que aquilo reflete num, como é que aquilo reflete no outro. E fazer os dois conversarem, não é simplesmente jogar na jaula e dizer, vai lá e conversa. Que eles não estão conseguindo isso. Se eles conseguissem fazer isso, eles não estavam te pedindo ajuda. Eles estão te pedindo ajuda por algum motivo. né? Então, isso é simpático, entender o problema que eles estão passando e, para o fim, que para mim resume tudo, é trazer sempre um espírito de equipe e colaboração e não um espírito de competição de forma a destruir os vínculos. Mas é isso. Muito obrigada, Carol. Foi excelente. Acho que tu trouxeste questões muito valiosas. Eu te agradeço muito, muito, muito pela tua disponibilidade e por compartilhar conosco os teus conhecimentos. Eu que agradeço. E? Obrigada, tô aí com vocês. Beijo.